A receptividade e isso, tudo que vocês fizeram para o meu filho. Muitíssimo obrigado. Ah, nota mil, mil. Nota mil. Vamos estar para Primeira vez que a gente passa a feira aqui nesse espaço. Um grande que eu espero que, muito mais vezes, para se juntar a vida aqui para nos investigar pela vida de vocês. Muito bem. Tá, casa rosa já tá. Se der espaço ele vai passar por experimento por uns três anos, né, assessorado é. pela, pela rede Terra, é. né, Exato. e aí criar nesses três anos, né, enquanto isso a Vale sustenta junto com a Terra esse projeto de fomento econômico, para que com esses três anos ela crie, a, a própria comunidade crie o seu processo, a sua sustentabilidade para, para, para tipo, projetos como esses seus aí, é, é, um né? Então, foi tudo estudado de uma é, é muito forma muito É uma comunidade muito é uma comunidade simples, é. É uma comunidade é. né? muito pequena, que a gente tem que ir com calma, passo a passo. Né? Então, esse aqui é o primeiro evento, pensa. Está sendo inauguração. É. É. Tá mas, é. é. mas o que é mais Não importante, isso, vindo né? da comunidade, da né? Né? conversando com o pessoal que organizou, a, a, o RAD, o Hermann aqui, o Geraldo. Cadê o Geraldo? Está aqui. E aí você começa a criar os steps de sustentabilidade do programa, certo? Por isso que assim, é muito bom que a gente aqui divulgue, né? Saindo aqui, fazendo as divulgações, colocando sugestões e... e diz, inclusive... E todos os outros, os tipos a é junto com as comunidades, as vezes que dá o do evento... Tudo em conjunto, a comunidade. É, né? mais credo, a gente faz o intermédio, mas é, porque o espaço tem que ser deles, eles têm que se apropriar e se identificar. E para eles. Né? E para eles. E quando a gente fala em ser da comunidade, a comunidade se apropriar, a gente teve até um, um, uma percepção de que tivemos que dividir a obra, que é a praça toda, e dividi-la em entregas. Por quê? Não adiantaria a comunidade esperar esse tempo todo, sendo que já tinham algumas partes prontas, então nós segregamos os espaços e a gente foi fazendo pequenas entregas para eles já começarem a fazer essa apropriação do espaço então a gente entregou primeiro ali em cima a parte dos lados e no primeiro dia o pessoal já foi para a praça, já fez churrasco já tomou posse daqui, tipo é nosso, é nosso pertencimento e aí nós fomos entregando segregado, liberou uma parte da obra, já estava pronto, entrega para a comunidade não interno oficial, mas assim, abre espaço, tá, espaços, tá e, e nós só estamos conseguindo fazer esse queijo porque nós tiramos a VCD anteontem, o oh, é alvará ação. ontem. <risos> Aqui já é CD. A, a VCD saiu a VCD. oficial e no alvará. momento dia 30 e o Alvará saiu ontem. Bom, né? E esse mês já tem previsto uma ação dia 16 de moto e uma no dia 30. Hum. Então nós pegamos aí de 15, 15 dias de abril, primeiro, e 16 e 30 de abril tem... Quem sai daquele espaço, aí cês, a gente já agrega aqui então a esplanada, onde tem a parte né, para as crianças brincarem, a pérgola central. E lá no fundo o que, que vocês estão vendo é um mirante. Depois quem quiser, de minha curiosidade, está aberto, pode subir. O que, que a gente aproveitou? A estrutura da caixa d'água que abastece a comunidade, que a água vem de dentro da, água, da mina da Vale, então a gente tem uma caixa d'água, aproveitamos a estrutura, construímos um mirante. Então a gente tem uma visão 360 aqui de toda a região. Aconselha quem quiser ir, pode subir lá que é muito lindo. E do lado de cá a gente atenta o espaço do centro cultural. Vocês veem que não estão vendo obra, né? Os espaços eles conversam, porque a obra de verdade, ela está aterrada aqui. E aí é um espaço para conversar e também de uso da comunidade. Aí a gente convida vocês para ir lá com a gente. e artesanato. Então, vocês veem que é um espaço amplo e que consegue acolher várias coisas. A gente tem aqui essa sala, que é para apresentações culturais, teatro, cinema e essas portas, elas abrem todas, então a gente agrega um espaço lá do quarto arquivancado. A nossa esquerda a gente tem a biblioteca, que já é também um tradicional para a comunidade, né, no E a gente tem aqui à direita o espaço do artesanato, então é um espaço de fato de uso para a comunidade. E mais do que eu para falar da comunidade recebendo esse espaço, Ana Paula? É, a biblioteca, ela é um sonho da Dr. Cirneira Que infelizmente faleceu no rompimento. Então quando aconteceu tudo, nós pedimos para que fosse é, inaugurado a biblioteca em homenagem a ela Que sempre o sonho dela era colocar a biblioteca aqui Então hoje é, nós temos aqui a biblioteca cujo nome é Cirneira de Brito né, Muito justo em homenagem a ela e esperamos que esse espaço seja muito bem aproveitado, né, pela, não só pela comunidade, mas pelas pessoas também né, que vêm nos visitar, que serão sempre muito bem-vindos. Né? Esperamos ter muitos visitantes aqui na comunidade muitas pessoas para poder estar um junto com a gente, nesse espaço que ficou tão bacana. Né? Então, isso é um ganho muito grande, porque antes era é uma área que não tinha luz, era um, um passo. Né? E hoje temos aqui um salão cultural com a biblioteca né? em homenagem a uma das vítimas do movimento. Então isso para a gente é muito grandioso e esperamos poder receber bastante pessoas aqui nesse espaço.